E aí Clã aqui de novo, hoje a gente está vindo com Grounded, jogo de sobrevivência para PC e Xbox, a gente está jogando a cópia antecipada do jogo, não sei se sairá para outras plataformas, tomara que sim, vamos jogar um pouquinho vidro e ver como é que é. É um conceito interessante, vamos lá. Vamos dizer o play, a gente vai jogar no médio, porque jogo de sobrevivência a gente não presta os adolescentes, o Max, o Willow, o Pete e a Hopps vou jogar com o Pete muito bem a gente tem a missão aí de investigar os arredores a gente começa perto de uma mala o formato do corpinho das crianças e soro, acho, acho que é soro o Pete não para de falar a gente tem que beber água e consumir comida o conceito do jogo é parecido com aquele filme que passava na sessão da tarde, querida encolher as crianças. E é muito legal mesmo. Visualmente é muito legal. Eu já começa aqui. É um besourinho. De formigas. E os bichos ali já estão se estranhando. Muito bem. Explorando aqui em volta, a gente vê aqui. Tem que ter ferramentas, vamos coletar coisas, coletamos uma pedra, os itens brilham, a formiguinha, a formiga é amigável, que bom, já não começa na loucura o jogo né, vamos coletando tudo, a gente vai pegar alguns cogumelos, pode comer cogumelos, Todos os cogumelos são comestíveis, mas alguns apenas se come uma vez. Você morre. Opa, alerta! O que é isso? Olha só! A gente foi atacado por um catapato. Tem mais! Não para! Encontrou lanche! Bom, é, vamos comer aqui cogumelo né? Muito bem, nossa energia está baixa A gente encontra um pequeno riacho Uma poça né? Uma poça! Dá uma goladinha tá bom Tá bom Vamos coletando recursos né Até agora a gente pode ver no inventário que a gente coletou tudo isso aí O é, que, que é isso? Eu já tô com as receitas Não Não estou com as receitas Por enquanto a gente pode fazer só flechas e uma, uma lança Aqui o um mapinha, nosso inventário, coisinhas que a gente pegou Vamos lá, vamos explorar Dá pra olhar o um mapa? Eu não sei se o mapa é sempre igual Eu não sei se a intenção desse jogo é ter um fim Olha, tem um bicho ali parecendo Vamos coletando, vamos coletando Coletando e andando A princípio o jogo deu uma lagada quando carregou Matamos mais um bicho aí, estamos tá matando toda a fauna já Criou uma abelha? Não, não, não, não É uma mosca Aparentemente não faz nada O que será que é isso aqui? Uma máquina, olha só que legal, tem uma árvore gigante, uma casa gigante ali. Eu caímos dentro desta máquina aqui. Que legal, ó, circuito. Muito bem Parece que tem alguma coisa aqui que a gente não, não conseguiu captar direito Será que essa máquina que nos fa para ficar gigante novamente? Do tamanho normal Tomara sim Vamos andando Coletando tudo que dá Melinho. Olha que legal, uma gota d'água! Oi, que legal, fica pendurada a gota d'água! <risos> Eu acho engraçado o barulho dos pássaros na floresta. Que na verdade é um gramado, né? Uma casa, quintal. <risos> Ideia. Temos o sinal de alguma coisa. Tentar nos aproximar. Sempre de olho em volta. São muitas criaturas, viu? E uma mensagem assim que a gente entra me chamou a atenção. Ele falou assim, você que deseja remover. As aranhas, por motivo de aracnofobia? Eu achei interessante o conceito Significa que tem aranhas Olha só Besouro Ó, pega mais umas coisas aí do besouro e meio que a gente perdeu onde a gente queria ir. Tá, tá bem que tem o mapa. Ó, que legal! Bora de visbo gigante. Ali tem uma basezinha. Nessas basezinhas a gente aprende as craftarias do jogo, coleta itens, sei lá. Está aqui mais rochas e plantas, madeirinhas, e a gente vem nessa máquina e interage com ela, e a gente analisa os itens. A, depois de analisar a gente aprende como fazer coisas. Então a gente pode analisar a roxa também. Aprendemos a fazer uma machadinha. Vamos analisar as fibras. E aí apenas depois de 12 minutos começa a ter recarga e a gente pode fazer mais análises. Muito bem. Nas craftarias a gente pode confeccionar ferramentas. Vamos craftar. Pronto, já está bom de craftar. Podemos fazer uma machadinha. E ó. Agora com essa machadinha a gente consegue derrubar. Derrubar a vegetação no local. É tudo muito bonito, muito bem feito, viu? Estou gostando bastante. Ah, é Turca é um dos jogos mais vendidos da Steam, aí, no último dia. Onde todo mundo estava falando dele, Nossa nosso servidor de Discord Ele chamou a nossa atenção. Cogumelo pra caramba. Olha, dá para subir em cima da, da bola de baseball Para ter uma noção melhor de. Do... Não dá, não dá não <risos> É muito grande tá Tem dano de queda? Tomara que não Deve ter, deve ter a queda que não foi muito grande Muito bem, o que mais dá para fazer com que a gente acabou de pegar uma tocha, muito bom. Uma lança, muito bom. temos de mais pebbles, mais pedrinhas. Nós já achamos quase todas aqui. Muitas formigas aqui. Amigos são amigáveis agora só achei bichos pequenos opa tem um bicho maior ali, vamos dar uma olhadinha mas parece uma barata bicho marido, desculpa, desculpa, desculpa Não sei se é bem uma barata Parece aqueles bichos que você fizer é esse mesmo Pra tudo ficar fedido Ali é, é um ninho deles, hein? Se eu jogar lá, né? de você Distância. Tá, nem ele me ataca, nem eu ataco ele, mas é terrível Vambora <risos> daqui Vou fazer um martelinho só a gente pode fazer itens também para nos proteger legal bem legal a formiguinha tá indo aqui ah o das formiga isso aqui não vai prestar não vai prestar vamos mandar aqui dentro até tá onde der Tem uns itens diferentes Elas ainda não estão agressivas. Oh oh, olha lá, a Vaza daqui, vaza daqui. Põe é grandona, hein? Rapaz, isso deve doer. Nossa, corre, corre, corre. Mas não desiste, não desiste. Olha corre, corre, corre. Eu acho que passou em perigo. Estou falando aqui para gente craftar medicamentos. Bandagem. Ah. Vamos usar. Tá bom? Curou a gente um pouquinho, já tá bom, né? E agora? Os lugares assim mais escuros costumam ter bichos piores. que quero é esse Vai ser tipo minhoca. <risos> Nossa, olha o tamanho daquela aranha Bom, a gente já mostrou muitas coisinhas Vamos craftar e explorar um pouquinho Agora a gente vai se arriscar Isso. Nossa, olha quantas Não, não desculpa, desculpa A gente conseguiu escalar Eu não esperava por isso Vai ter um outro bicho aqui o que tem aqui? tá mexendo tantas folhas Muitas aranhas, hein? Vamos peitar uma aranha aqui e a gente conclui a gameplay O que é isso aqui? Uma boia. <risos> A gente sabia que não ia prestar, né? Aí tá bom. É bem interessante esse jogo, bem bonitinho. A gente nasce sem nada. Deve ter algum lugar para salvar que a gente não soube. Tem que seguir as missões. A gente explorar a máquina misteriosa. Bom, fica assim, se vocês gostaram da nossa gameplay, deixa o um like, se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania, recomendações. E de vez em quando que a gente esbarra. Qual é esse jogo? A gente esbarrou nele. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta da lenda lendo e fica assim. Até o próximo vídeo e viva a amizade!